Bacurau tá aí pra mostrar que o cinema brasileiro dá muito certo. E a gente tava se perguntando, será que a gente vê filme brasileiro no Brasil? Spoiler, a gente assiste sim. <risos> Sou o Miki. <Mickey. risos> <risos> Sou a Júlia. E esse é o TV em cores. cores. Antes de começar esse vídeo, a gente vai pedir like, né? Se inscrever no canal, quer dizer, a gente não, a Janice está pedindo pra você. Tem que apertar você. o sininho também, né? Porque, Júlia? Porque ele é muito importante, é com ele que vocês recebem notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Bem, gente, vamos começar o vídeo, Jânice? Tá vamos lá. A gente estava discutindo alguns filmes brasileiros que a gente gosta muito esses dias e a gente começou a pensar: por que a gente não fala tanto de cinema brasileiro? Pois é, eu acho que a gente não tem uma resposta, assim, eu acho que é muito sintomático as coisas. A forma que, eu acho que a sociedade como um todo tá muito direcionada para o mercado americano, norte-americano, no caso, né? E eu acho que é uma falha que quase todo mundo tem, é normal ter. Eu acho que isso não faz ninguém uma pessoa ruim por não assistir tanto ou consumir tanto produto brasileiro. Mas é uma coisa que a gente devia puxar um pouquinho nossa própria orelha, né? E a gente decidiu falar um pouquinho dos filmes que a gente gosta muito, que são brasileiros, que as pessoas não falam também. E quando alguém descobre que você assistiu, elas ficam tipo, como assim? Eu adoro esse filme! Um filme bem antiguinho, assim, que eu estava assistindo dia desses foi o Alto da Compadecida, que eu acho que é incrível. É, um, é uma celebração, assim, do sertão brasileiro, né? E, cara, tem vários personagens que são muito, muito icônicos. E tem toda aquela narrativa, né, de religião e o catolicismo. Como é que... vão combinar o Brasil, né, muito católico, e como é que isso meio que influencia bastante nossas crenças, nossas formas de viver e como é que num Brasil, assim, que lá retratado é bem pobre, bem simples, é, a igreja acaba sendo o refúgio para muitas pessoas e nem sempre isso é uma coisa muito boa, né? Eu assistia pela primeira vez quando eu era bem criancinha, assim, eu nem sabia da história, do texto, da peça, e eu já era apaixonado, eu adorava aquela parte lá da igreja que tem todo um debate, né, tem um... Cara, tem um julgamento, assim, das pessoas, né? E, cara, Jesus Cristo, Maria, todo mundo ali, o diabo... Gente, é uma festa, assim, que aparece. E o povo brasileiro tentando dar um jeitinho ali de sobreviver e se dar bem no final. Aí a gente tem a problemática um pouquinho de pessoas que não são nordestinas fazendo. Pessoas nordestinas, né? Mas acontece é. a época, assim, a gente tem que tentar fazer... Não estamos defendendo, gente, mas a gente tem, a gente tentar tem que tentar fazer uma leitura, lembrar. né? Nessa que... época, as pessoas não discutiam tanto isso. Infelizmente, isso não era tão debatido. E assim, o filme ficou muito bom mesmo com esses problemas, então a gente reconhece que pelo menos era um autor brasileiro, era uma história brasileira e foi muito, muito, muito aceitado pela população, foi, sério, foi lindo na época que lançou. Um outro filme que fala muito da região, onde ele passa esse saneamento básico. Que eu acho que é um dos filmes mais... É, cidade pequena que eu já vi. Onde as pessoas simplesmente vivem a vida inteira ali. Elas vivem naquela cidade, elas gostam tanto daquela cidade. Elas querem melhorar aquela cidade, Eles mas... Às vezes não gostam. Às vezes não gosta. odeia todo mundo, mas não certo. sai de lá. Aí a gente vê que isso, tipo, é uma família especificamente muito de boa quando ela tá. Porque afinal, elas não têm muitas questões. Elas têm questões com saneamento básico, o que é genial. Então como é que você resolve um problema do Estado sem o Estado? E uma coisa que fica se repetindo muito, assim, no cinema brasileiro, que pra mim, assim, na minha opinião, não acho tão negativo, é como o cinema brasileiro tenta retratar dificuldades do dia-a-dia -dia brasileiro. E isso me lembra muito do filme Que horas Ela Volta, que fala muito sobre a nossa realidade brasileira, que é sobre empregadas domésticas e como famílias ricas geralmente lidam com aquele apretrecho que eles têm em casa, né? O filme narra o dia-a-dia, -dia, né, e várias problemáticas que uma empregada doméstica tem que passar dentro de uma casa de... O pessoal meio milionário, né, e os pais são completamente negligentes, então quem fica cuidando do filho ali, o único da casa, acaba sendo a empregada doméstica. O filme, assim, dá pra fazer um paralelo um pouquinho com Histórias Cruzadas, só que Histórias Cruzadas acaba tendo um foco muito na questão racial. O Que Horas ela Volta conta a história de uma mulher nordestina que vem pro sudeste tentar a vida dela, acaba virando uma empregada doméstica numa família que põe ela em situações bem complicadas e que são muito comuns e reais na vida dessas pessoas. E todos esses filmes que a gente citou tá até agora, eu não lembro de um personagem LGBT. Assim, eu ia falar, na verdade, de filmes LGBT, mas eu pensei, não vou falar de outros, mas agora eu vou ter que falar de LGBT. Uhum. E aí eu vou falar também de Como Esquecer, que eu vi na estreia. E eu fiquei muito feliz porque eu vi Ana Paula Rosa ao vivo. <risos> É, é algo que marca essa é vida. É algo que marca já, os é, sapatões, principalmente. E o filme é de sapatão, é incrível. É sobre uma professora da FRJ, a ideia é ser da UFRJ, mas... Como esquecer é um sentimento de perda quando a pessoa ainda tá viva. Que é quando a pessoa vai embora. Ela simplesmente faz um ghosting em você e você... E assim, a mulher viveu com a outra por 10 anos. Foi um ghosting pesado. E esse filme me deu muita liberdade. Tipo, cara, você pode viver a sua tristeza às vezes, sabe? Só não deixa isso ser uma coisa que te consome. É, eu... Essa parte aí da, da questão LGBT, da gente não ter, eu acho que... A gente, né, desde muito pequeno, a gente não se vê muito representado e a gente tá passando por uma situação muito complicada onde o, as verbas da Alcine estão sendo cortadas principalmente pra projetos ditos diversidade, sexualidade. Então a gente tá sendo apagado, já não tá rolando o filme há muito já, tempo. Já não, eras, tinha, já não tinha muito, E agora, agora tem... piorou ainda mais, né? Assim, a gente sabe o perrengue que é. Assim, Madame Satã é um filme que é icônico, que é um filme que tá na filmografia brasileira. É, mas quantos anos a Madame Satã foi feito? Sabe? A gente não tem tantas histórias. O no nosso último Marco faz muito, muito tempo. Assim, Madonna Satã faz muito, muito tempo. O nosso último grande relativo marco foi... Hoje eu quero voltar Sim. sozinho, né? Mas ainda assim, desde então, a gente não teve tanta coisa além disso. E ficou complicado, né? Ficou complicado. Por isso a gente, na verdade, tinha começado a ideia de fazer um LGBT, mas a gente pensou assim, poxa, a gente tem tantas poucas opções pra escolher. Então... Mas também, às vezes, a gente não sabe, né? A gente quer saber de vocês agora. Comenta aqui se vocês sabem algum filme brasileiro LGBT que vocês gostem muito. Comenta com a gente o que vocês acharam das nossas escolhas. Vocês conhecem esses filmes? Se não conhecem, a gente procura, porque eles são muito bons. Muito bons? <risos> Eu só queria falar no final aqui que a gente, já, a gente já falou aqui no vídeo, não é pra também se sentir muito mal, a gente não tá, tá tudo bem. não tá consumindo esse tipo de coisa, porque tá escasso, a gente, tá difícil de achar, e o, o que a gente tenta fazer é fazer o David de casa e conseguir consumir mais e dar apoio pra, essa, pra esses artistas brasileiros que estão tentando fazer o melhor que eles podem. Você comenta aqui que você tem pra falar sobre esse vídeo, fala pra gente se você gostou, gente, a gente tem muita playlist que você pode assistir aqui no TV em cores. Se vê no próximo vídeo, né? Tchau, tchau.